A Primavera chegou, e com ela, muitas tendências e novidades. A Primavera é a estação mais importante no calendário fashion. Ela representa uma virada, o um início de uma nova temporada. Além disso, com a chegada da estação mais florida de todas, nos sentimos mais felizes e dispostos a apostar em cores, materiais, peças e estampas que normalmente não fazem parte de nossas produções. Com isso, Podemos esperar que as tendências de primavera sejam ainda mais coloridas e divertidas do que de outras estações. Olá, eu sou Mariane Anjos e hoje vamos conversar sobre as tendências da primavera. Antes de começar a nossa conversa, deixe seu like e se você ainda não é inscrito, clique no botão aqui abaixo para você não perder nenhum conteúdo meu. A primavera de 2022 vem com um senso de cores, flores e romantismo. Ao mesmo tempo, traz um toque vintage nas peças e modelagens, com inspirações de muitas décadas da história da moda. Para te mostrar as maiores frentes da estação, e claro, onde encontrar cada uma delas, venha comigo e assista esse vídeo até o final. Nós mulheres amamos o vestido romântico. Vamos começar por ele então? É natural, com a chegada da primavera, querermos nos vestir de uma forma muito mais leve, romântica e principalmente colorida. Os vestidos mais românticos e principalmente os estampados serão os mais procurados da primavera e prometem marcar a presença nos looks das mulheres. Mesmo as mulheres que não são românticas, elas adoram fingir que são e elas não ficam de fora dessas tendências. Não tem como falar de tendência de primavera e não falar de cores. Como pontuamos anteriormente, é durante a primavera que nos sentimos mais à vontade em relação ao quesito cores. Fazendo combinações inesperadas e apostando em tonalidades que antes nem sonharíamos. Nessa primavera, aposte em looks monocromáticos. Principalmente nas cores pastéis e as cores saturadas. O All Jeans voltou com tudo. Mais uma trend dos anos 2000 que estaremos utilizando nessa nova estação. Ela é uma das grandes apostas de tendências da primavera. que estamos não só desejando, como também colocando em prática. Minha dica é, use as peças de lavagem semelhantes para não ter erro. Isso, segue a dica que eu te falei anteriormente. Use cores monocromáticas. Quanto mais largo, melhor. Em paralelo, com as tendências dos vestidos românticos, a modelagem mais larga é confortável. Também é uma aposta para a próxima temporada. Seja em manga bufante, saias longas ou calças largas. Na primavera de 2022, a regra é bem clara. Quanto mais largo, melhor. As estampas com pequenas folhas ou flores é também uma das mais fortes tendências da primavera como também uma das mais potentes do ano. Independente do modelo da parte de cima ou da parte de baixo, um bom conjunto é infalível para nos deixar instantaneamente sofisticadas e prontas para qualquer ocasião. Agora vamos falar sobre os tingimentos naturais. Não tem como negar, o artesanal está em alta. As peças com retalhos ou tecidos estampados, sabe aquelas feitas à mão? Estão sendo cada vez mais valorizadas, caminhando lado a lado do crochê, tricô e de várias outras tendências. Fala sério, não tem estação mais apropriada para utilizar roupas customizadas do que a primavera, né? Eu vou ficando por aqui. E se você acha que eu terminei com o nosso assunto sobre primavera, tá muito enganada. Fique atenta. Foi um prazer ter conversado sobre isso com vocês. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. E muito boa primavera para vocês. Até o próximo vídeo.